<risos> Fala galera, beleza? E aí, pessoal? Depois de um ano, mas nós voltamos. Voltei! Eu sou o Diego. Eu sou o Evandro. E hoje vamos falar sobre... Adoção. Antes de falar sobre adoção, vamos fazer o nosso Merchan. Agora, desdobra, desdobra. Agora o IE yeah tem o Merchan e yeah, é a loja Desdobra. Essas lindas camisetas que nós estamos usando são produzidas pelo Desdobra, que é um projeto da federação que une o canal IE, yeah, o Ânima, o Jedre e a equipe Um Som. A gente vende essas camisas para poder arrecadar fundos para financiar as equipes. Então se a gente tá hoje com essa iluminação toda bonitinha, é porque o Desdobra conseguiu fazer, adquirir esse material pra gente, Sim. então entre no site desdobra.net, veja as camisas que tem lá e ajude também a gente a continuar crescendo. Exatamente, tem esse e vários outros modelos. Bom, digo o tema adoção foi sugerido nos comentários pela Vanessa Lima, né, ela sugeriu pra gente esse tema, então... Você que também está vendo esse vídeo, se tiver alguma dúvida e quiser que a gente fale sobre algum tema, lembra de comentar que a gente dá sempre aquela olhadinha. E agora vamos então começar a conceituar na adoção. Você estudou para fazer esse vídeo, Evandro? <risos> Estudei sim, gente. Tem certeza? Eu acredito que sim. Então vamos lá, o que é adoção? Qual é o conceito Bom, de adoção? É, adoção significa aceitação espontânea de um novo membro dentro de um núcleo familiar. Então será que a gente pode adotar também um pai e uma mãe? Será que existe isso? Bom, essa dúvida eu acho que vai ser respondida mais pra frente, mas é melhor a gente continuar o vídeo. Então vamos lá. E a gente falou o que é o conceito, mas vamos explanar um pouquinho mais. Uhum. É, você tem as informações de qual a situação da adoção no Brasil hoje, os Sim. números, como é que tá isso? Sim. Então, no, os dados de 2016 diziam que tinha 6 mil crianças e jovens para serem adotados e 36 mil pretendentes para a adoção, né? Então os dados, que são até atualizados, de 2016, estavam apontando essas informações. Mas se tem 36 mil pessoas ou famílias querendo adotar, e tem 6 mil pessoas para serem adotadas, por que, que isso não zero? Isso deveria hum, ser sim. zerado. Sim, faz sentido, né? Porque tem 6 vezes mais gente querendo adotar do que gente para ser adotada. Hoje no Brasil, acontece que o processo para adoção é muito burocrático, né? Então, acaba demorando muito para que a adoção se conclua. E fora isso, também tem a questão que às vezes a família deseja escolher algumas características da criança, fazendo com que essa adoção seja mais lenta ainda do que ela já acaba sendo por todo o processo. Isso é uma coisa que quando a gente está esperando o um neném, eu, por exemplo, estou esperando o um neném agora. A gente não pode escolher a característica física da criança, né? Você se vai ser... Louro, se vai ser moreno, se vai ter olho claro, olho escuro e tal. Se vai ser menina ou menino. Se vai ser menina ou menina, né? né? Exatamente. Então é uma diferença aí, né? Talvez tenha que vencer isso daí também, né? Eu, eu sei que tem melhorado isso, que as pessoas têm aceitado Sim. de uma forma melhor, né? Crianças com características diferentes dos pais. Evandro, eu, eu pesquisei no Evangelho. É tá mais estranho. É, não foi só você que se preparou para o vídeo, né, Val? Eu também estudei para para poder vir aqui. Eu achei uma passagem no Evangelho que ilustra, eu acho que ilustra de uma forma bem legal, a questão da adoção. Eu vou ler para vocês. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, ele diz o seguinte... Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais, porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade." mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos. Que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Donde se segue, dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que são pelo sangue. E digo, o que você leu me fez pensar que muitas vezes eu tenho mais contato e vínculo com alguns amigos do que alguns familiares. Eu não sei se funciona mais ou menos assim com você, mas comigo isso faz sentido. É, lá em casa a gente tem também a questão... Às vezes a minha mãe... Tem amigos meus que são muito próximos, que ela trata como se fossem filhos dela, realmente, né? Sim. Isso é interessantíssimo, sim. assim, a gente vê essa... Como é que forma essa família essa expandida, né? Sim. E tudo isso me faz lembrar também de uma passagem muito bonita, em que Jesus fala para Maria, né? Maria, e seu filho. E fala para João, João, e sua mãe. E aí, a partir daquele momento, eles se adotam e seguem sua vida até o momento de seu desencarne. Ó, temos aí então um caso de adoção hum, de, de mãe, hein? Não exatamente, só... de mãe e filho. De... Sua dúvida foi respondida? Foi respondida. Eu sei que você estudou, hein, Super é. Surpreendente, hein? Não esperava por isso. Por que não? <risos> e, digo você tá cheio de fazer perguntas difíceis pra mim, eu quero ver se você tá estudando também. Existe algum tipo de programação em relação ao abandono? Bom, vamos lá. A gente sabe que ninguém vem planejado, programado, né, fazendo fez planejamento para poder fazer o mal. Uhum. Então a gente poderia dizer que ninguém veio com planejamento para abandonar ou para ser abandonado. Né? Porque isso não, não faria sentido isso estar tá ali no planejamento de alguém. Porém, caso aconteça o abandono, sempre vai ter um plano B para essa pessoa. Né? Deus nunca vai deixar um filho desamparado. Certo. E para ver se ficou claro, então, por exemplo, se um pai ou a mãe ou a família em si, os responsáveis, morrerem, esse seria o plano B da, da criança? Não, esse seria o plano A. Se os pais tinham na programação morrer, desencarnar antes da criança crescer, ser adulta, uhum. isso vai estar tá, vai tá programado e ela vai ser amparada. O plano B seria, por exemplo, vamos supor que eu já tenho quatro filhos, e aí eu vou ter um quinto filho e falo, não, eu não quero esse filho, né? não tenho condição de criar essa criança, por qualquer que seja o motivo, e vou abandonar aquela criança. Né? Isso não estaria programado, esse abandono, né? eu teria que cuidar daquela criança. Porém... Deus não vai deixar ela desamparada, ela vai ser entregue a um abrigo e ela vai ser direcionada para uma outra família. Ah, tá. Gostei da sua explicação, Julio. Beleza, agora é minha vez de fazer uma pergunta, Eduardo. Polêmica. O que, que o Espiritismo tem para dizer sobre a adoção por casais homoafetivos? Bom, não tem nada para dizer além do que já fala sobre a adoção, né? A adoção por casal hétero ou homossexual não tem diferença nenhuma para a doutrina espírita. Evandro, mas e aquele questionamento que é feito sempre assim, ah, a criança não vai ter uma figura materna, não vai ter uma figura paterna, como é que funciona isso? Bom, eu posso falar um pouco sobre mim para responder é, essa sua pergunta. A minha mãe, ela é solteira e ela me criou e em nenhum momento me faltou amor. Eu acho que isso é o fundamental no, no ato da adoção. Inclusive, o, o Estado, no momento em que existe essa ação da adoção, o principal objetivo do Estado é encontrar alguém que possa doar amor a essa criança, porque o Estado não tem como fazer essa função. Então, dessa maneira, a minha mãe me adotando, me forneceu amor, carinho, e todas as questões que são fundamentais para o desenvolvimento de uma criança, e nem por causa disso é, eu senti a necessidade de um dos papéis que são determinados pela sociedade. Nossa, hein? Que pisão! Muito ruim. Tá eu vai. tô rindo, falando. Então vai. Nossa, hein? Que pisão! Eu não vou conseguir fazer Opus, digo Eu não sei fazer isso. Não sei o suficiente fazer isso. Estou, estou trabalhando nisso. Então, galera, esse foi o nosso vídeo sobre adoção. A gente não conseguiu abranger tudo que a adoção passa, né? Todos os tempos que envolvem a adoção. Espero que vocês tenham sanado algumas dúvidas aí. E se vocês tiverem alguma pergunta que não foi respondida nesse vídeo, ou qualquer outro esclarecimento que vocês queiram saber sobre a adoção, vocês também podem comentar nesse vídeo que a gente pode fazer um novo vídeo sobre adoção, respondendo essas perguntas. E é isso aí! Curta, comente, compartilha, vai lá na, na loja Desdobra, adquira também a sua camisa e nos vemos no próximo vídeo do canal Yeah! Yeah! É a É, pode ser.